Se vocês quiserem, embarquem seus filhos no avião que vocês estão. Vão acabar como no Rio de Janeiro, vão acabar como no Rio Grande do Norte, vão acabar como em Goiás, vão acabar como em Minas Gerais. Os salários estão... O, o, o, nós estamos nos aproximando perigosamente. Deputados, não cabe nenhuma manifestação nesse momento, nem positiva nem negativa. Peço aos senhores que possamos ouvir o ministro. Nós, nós estamos nos aproximando. Chile, 26 mil dólares de renda per capita, quase o dobro do Brasil. Acho que a Venezuela está melhor, viu? Deputados. Acho que a Venezuela está melhor. Venezuela está bem melhor. Deputado de vida tá Vênia. Sem manifestações no plenário. Deputados. Não, ele está sem palavra. De jeito nenhum. Ministro, só um minuto. Ministro, só um minuto. Vamos, vamos falar. Na hora que você Ministro. falar, na hora que você falar, eu vou falar também, viu? Vou falar na hora que você falar. Deputados, eu não é nada manifestação nesse momento. Vamos falar, vamos falar. Deputados. Fala mais alto do que eu. Isso, fala, fala, fala alto. Fala alto. Não, o senhor é o dono. O dono Deputado, é o senhor. Com a devida vênia, com a devida vênia, não tolerarei manifestações nem positivas um nem negativas no plenário a palavra é dos senhores fala um pouco mais alto eu não estou ouvindo não há questão de Tem ordem, não há gente... parte nesse momento ministro, só um minuto deputados peço a devida vênia peço a devida ouvindo. vênia aos senhores para que não hajam manifestações não tô nesse ouvir. momento não estou conseguindo ouvir porque falou todo mundo ao ministro, mesmo tempo eu não consegui ouvir eu tentei, tentei atendê-la. Ministro, ministro, peço respeito por ambas as partes. Peço tranquilidade a todas as partes, serenidade. O Brasil inteiro está assistindo essa audiência, querendo um debate maduro sobre o Brasil. Então eu peço aos deputados que não se manifestem e ao ministro Paulo Guedes que possa retomar a palavra e que evite... A questão de atrito com os parlamentares nesse momento, ministro. Peço isso a vossa excelência. Deputados, não é. há questão de ordem nesse momento. A palavra está com o ministro. Obrigado. Obrigado. Eu, Deputados, após eu conceder a questão de ordem, vamos ouvir o ministro. Eu, eu quero... Eu quero... Eu aparentemente... Aparentemente... Quando eu tentei atender... Senhores... Peço a devida ver. Eu cometi. Eu cometi Deputado, um erro. Não cabe a um parte erro. questão de ordem nesse momento. A palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Já pedi ao ministro eu também cometi tranquilidade. Um erro sério aqui. Eu mas eu tentei, a palavra está com o ministro. Eu cometi um erro sério. Eu tentei responder a uma colocação da deputada Gleisi. Quando ela falou, e o curso de transição? Me aconselharam, não reage, não, não, Mas eu quis ser atencioso. Já acontece, isso acontece comigo. Eu tentei responder a ela. Aí o outro perguntou outra coisa. Aí eu tentei. Aí começou todo mundo a perguntar. Aí eu pergunto eu sou, também. Eu sou, eu, sou, eu sou muito respeitoso. Eu sou muito respeitoso. Os senhores, os senhores têm muita familiaridade com esse ambiente. Eu não vocês poderiam ter um pouco de atenção comigo e considerar que eu possa cometer erros e ter um pouco de atenção comigo? Deputados, eu vou exigir respeito nessa comissão. Isso aqui não é briga de rua. Deputados, Stefanes e Talíria, por favor, mantenham o decor, mantenham, mantenham a tranquilidade. Deputado Stefanes, por favor. Deputado Ivan... Vamos manter a tranquilidade. Deputados, manter a tranquilidade, a palavra cometi, está com o ministro. Eu cometi o erro de interagir. Eu só devia ter falado. Eu comi... Mas eu queria ressaltar a minha situação pessoal e a minha situação pessoal de um delegado de Polícia Federal que se aposentaria com aproximadamente 48 anos de idade. Sinceramente, a reforma iria me tocar e eu pagaria um pedágio razoável. Mas eu não acho razoável que as aposentadorias continuem da maneira como tem acontecido em nosso país para algumas categorias funcionais e eu me disponho a esse sacrifício em favor da coletividade, em favor da sociedade brasileira. Mas é fato que quem se aposenta cedo é justamente gente com esse perfil. É gente que pode trabalhar, está em pleno gozo das possibilidades, ganha mais... E é esse pessoal que está se aposentando Com 48, com 52, 53 Quando o discurso que vem aqui é o contrário O discurso que pegaram uma empregada doméstica Coitadinha Não, eu já respondo para o Molon Ela já vai se aposentar com 62 anos Ela já se aposenta aos 62 anos Você quer dizer para ela? Porque não adianta comparar com o ideal O ideal é que ela se aposentasse aos 22 anos Esse é o ideal Agora, como é que é no status atual? Qual é a realidade dela que ela deixou clara na manifestação para o senador, para o deputado Molon? Ela disse o seguinte: eu, às vezes, não consigo contribuir, eu não tenho tempo suficiente para contribuir. Então, a resposta legítima para ela, sabe quando é que a senhora vai se aposentar? Na regra atual? 62. Essa é a resposta. Não, não, não, é o fato. Nós temos o fato, 61,7, 61,7, por causa do tempo de contribuição, o tempo de contribuição perde, então ela realmente está piorando, ela está passando de 61,7 para 62, o custo para ela particularmente não foi tão grande, agora o custo para ele vai ser grande, ele vai ter que trabalhar bem mais tempo, tá certo? Então essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Agora, está sendo evidentemente com muita habilidade. Deputados, a palavra está assegurada ao ministro. Pessoal, é a minha vez e de falar. E os 20 anos de contribuição, eu, eu ouvi, Deputado, empregada eu ouvi. Contribui a deputada doméstica contribui há 20 anos, eu desde quando? Todo mundo falar. Deputados, a palavra está assegurada ao um, ministro. Três minutos cada um. As quando é que 20, 20 anos faz? de carteira e um empregado. Vocês estão há quatro mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendos? Por que, que deram benefícios para bilionários? Por que, que deram dinheiro para a JBS? Por que, que deram dinheiro para o BNDE? Por que? Vocês tiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há três meses. Vocês tiveram 18 anos. 18 anos no poder. E não tiveram coragem de mudar. Não pagaram nada. Não cortaram dividendos. Deputados, o pessoal nasceu, o pessoal nasceu, porque eles fecharam questão. Deputados, a palavra está segurada ao ministro. Deputados, todo mundo tem a palavra segurada. Deixa o ministro falar. Deputados, ministro, só um minuto. Ministro Vi. Eu, Vi eu respeitei a casa Deputados, a palavra está é assegurada ao ministro eu ouvi. eu ouvi E eu respeitei a casa A casa não está me respeitando A casa não me dá o direito de falar A casa não me dá o direito de falar Sim, sim, sim, sim. O grupo Deputados eu vou encerrar a audiência pública se não houver respeito nesse é momento. Não, vocês acham Tem muitos que é deputados meu? querendo perguntar, não o ministro é quer explicar, vamos respeitar é o procedimento. Eles resolveram politizar. Ministro, com a palavra. Nossos filhos e netos herdem uma conta com as nossas aposentadorias. Outro fake news, o Brasil, o Chile... É centésimo dezoito oitavo, centésimo 18 oitavo, cento dezoito lugar no suicídio acima de 70 anos. Centésimo décimo oitavo lugar. Eles falam como se todo mundo estivesse tentando se suicidar. Todo mundo está tentando se suicidar lá. É fake news também, entendeu? Então, são especialistas nisso. Criam bagunça, governaram quatro mandatos seguidos e não querem dar três meses para um outro governo. Desculpe. Isso é como eu estou vendo esse, essa tentativa de me impedir de falar. Não é? Porque eu escutei o Molon fazer um belíssimo discurso político. Belíssimo discurso político. Quando eu comecei a responder, todo mundo ataca e fala ao mesmo tempo. É? E o assunto... Não é? E não achamos que devemos transformar isso numa batalha campal, porque acabou a eleição há três meses. Vocês não podem agir, vocês não podem agir... Vocês têm a vontade soberana aqui. Vocês mesmo disseram, eu tenho direito de falar, pessoal? Vocês estão dizendo o seguinte, o presidente não te apoia, você está só. Os seus congressistas não te apoiam, você está só. Eu posso, pelo menos, falar? Só isso. Isso. E vocês não têm que virar para um ministro e falar assim, olha... Por que, que você não, por que que você não, não cortou a aposentadoria dos militares. Ora, cortem vocês. Vocês são o poder. Ué, vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês têm medo de fazer isso? Vocês são o Congresso Nacional? Eu, olhando para frente, o que eu vejo é o seguinte. Existia essa diferença entre os servidores públicos e o resto da população. A população brasileira não... Não sanciona isso mais. Justamente porque a gente não consegue tirar dos pobres, não deve tirar, não pode tirar dos pobres. Então, como você não pode tirar dos pobres, né, você vai e reduz um pouquinho, de 8 para 7,5, a contribuição deles. Se a reforma for forte, é possível pensar num futuro diferente para os filhos. Se a reforma for fraca, virou uma reforma tipo essas que foram feitas e daqui a três anos vocês estarão reunidos de novo. Eu não, mas vocês estarão reunidos de novo. Daqui a quatro, cinco anos, vocês estarão aqui. Não vou nem falar três, senão vocês acham que fosse sair antes. Vou falar quatro. Daqui a quatro anos. Acabou esse governo, fui embora, vocês estarão aqui, fazendo outra reforma. Está certo? A escolha é totalmente de vocês. Quem vota são vocês, não sou eu. Está certo? Então, eu, eu, eu agradeço muito é, a contribuição. É, não queria que ficasse nenhuma coisa pessoal. Me chamaram aqui de desviar recursos, me chamaram de mentiroso, porque não jogo a verdade. Não levo nada, não levo mágoa nenhuma. Sei que vocês estão representando um papel importante, os eleitores de vocês estão olhando, estão vendo a defesa que vocês estão fazendo, feroz. E, e, e aí vem a segunda coisa, que era a coisa da justiça. Ela é necessária? Necessária, eu acho que, sinceramente, quem acha que não é necessária? É um problema é sério, é caso de internamento. Tem que internar. Não, calma, calma. Senhores, senhores, senhores, senhores. Senhores, senhores, senhores. senhores, senhores, senhores, senhores. Deputados, por senhores. favor. Senhores. Deputados, por favor. Senhores. Deputados, por favor, peço tranquilidade. Eu vou aguardar o ministro acabar sua fala. Eu não estou dizendo, eu não estou dizendo eu não estou dizendo. Eu não estou dizendo. Deputados, por favor. Deputados, vamos, não vamos aceitar. Eu não estou dizendo. Deputados, eu vou encerrar a audiência. Baldi, por favor. Deputado Pimenta. Deputados. Deputados, a palavra está com o ministro. Eu vou encerrar a audiência pública, caso não haja ordem aqui na comissão. Por favor. O ministro vai fazer a avaliação dele. Eu não estou dizendo que tem que internar quem não aprovar essa reforma. Eu estou dizendo que tem que internar quem não entender que precisa haver uma reforma. Ok, não seja essa. Não, eu não preciso retinar nada. Eu disse: quem não reconhecer. Deputados, nós vivemos democracia. Deputados, vamos deixar o ministro concluir. Deputados, por favor, mantenham o decoro. Deputados, por favor. Deputados, por favor, agora... Vamos deixar o ministro terminar de falar. Vamos ter mais oradores inscritos para que possa prestigiar todo mundo. Vamos deixar o ministro concluir. Deputados. Pronto. Ministro, pronto. A Tinha necessidade de uma contra. reforma. Deputado. Não posso permitir... Não posso permitir que haja desordem. Deputado, Nada contra as suas soluções. Nada contra as suas soluções. Deputado Valdir, por favor. Nada contra as suas soluções. Nada contra as suas soluções. Eu não é Deputado, soluções. eu vou encerrar a sessão. Por favor, a palavra está com o ministro. A palavra está com o ministro. Peço tranquilidade a vossas excelências. Senhores, eu jamais diria que tem que internar alguém porque discorda de mim. Eu estou dizendo o seguinte, existe um déficit, e eu usei uma forma de expressão dizendo o seguinte, quem não reconhecer seria um caso de internação. Agora, a sua solução pode ser totalmente diferente da minha, você pode ser totalmente contra, você pode ser totalmente contra, e você não precisa ser internado porque é contra essa solução. O que eu estou dizendo é o diagnóstico, é o diagnóstico. Tranquilo, tranquilo, isso é tranquilo. Deputados, não é dado a parte nesse momento. Pessoal, o ministro está com a pessoal, palavra. vamos ser construtivos. Vamos ser construtivos. Se vocês entenderam mal... Deputado Ivan, deputado pergunte. Maria, por favor. Sejamos construtivos. Sejamos construtivos. Sejamos construtivos. Eu quero dar um depoimento. Eu quero dar um depoimento que é o seguinte. Ao contrário do que possam pensar, eu estou bastante otimista. E eu estou bastante otimista por uma razão muito simples. Porque eu sei que vocês sabem que é necessário uma reforma. Pode haver uma discordância, pode ser que não seja essa, seja outra, mas vai haver um movimento nessa direção. Eu não tenho dúvida disso. E mais do que isso, vocês acham que eu estaria muito seguro se tivesse só o presidente me apoiando e o Congresso todo fosse contra? Não desacreditem em nós mesmos. Quer dizer, quando tem três meses que aconteceu uma eleição, aí fala, ah, isso é o golpe, isso é aquilo, eu falo, meu Deus do céu. Quer dizer que, então, isso aqui não vale nada. Isso aqui tudo é uma representação. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós somos uma democracia vibrante. Nós tivemos 30 anos de social-democracia, natural, porque foram 20 anos de regime militar, 30 anos do outro lado. E agora teve um backlash, agora teve um empurrão de volta dizendo, espera aí. Vocês ficaram muito tempo aí e os problemas estão se acumulando, não estamos crescendo, está tudo desequilibrado, quase quebrar a Petrobras, a Telebras, o sistema previdenciário, está tatuagem tudo quebrado. Dá uma folguinha aí, vamos pensar um pouco. E isso é a democracia ou não é isso? A democracia não é isso, só vocês que ficam. Bom... Deputado Mariano Rosário, por favor. Cês, o ministro tem mais oradores governos, inscritos? Eu disse que tiveram governos virtuosos, inscritos. fizeram coisas boas na política social. Agora, vocês querem o que mais? Sempre acertam? Não, é dos dois lados. Deputado, por favor, deputado Assis, deputada Maria eu tô Rosário... Eu estou respeitando, deputado, eu respeito, deputado. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função... O cargo público que o senhor ocupa senhor. exige uma outra postura. Inclusive o senhor precisa aqui Olha, dizer, pedir desculpa, o presidente? senhor Zé, presidente. Senhor presidente, de, de, de garanta a palavra. Que a gente... Peço respeito, ministro. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor, por favor, por favor, deputados, ministro. Deputados, por favor, Zeca, ministro, peço a vossas excelências, a ambos que retirem as palavras, tanto o ministro Paulo Guedes quanto o deputado Zeca Dirceu. Deputados, eu vou encerrar a sessão. Eu vou encerrar. Vou propor o um encerramento, nada mais a ver a tratar, encerro os trabalhos e convoco para amanhã, quinta-feira, 4 de abril de 2019, às 9 horas e 30 minutos, reunião extraordinária da audiência pública para a continuação dos debates relativos à PEC 6 2019. Antes, informo que a lista de inscrição para debates e para a comunicação de liderança da referida audiência será aberta às 8 horas e 45 minutos, simultaneamente à abertura do plenário e que o painel eletrônico presença... Está aberto às 9 horas. Isso está encerrada a reunião.